Olá, mais uma vez estamos aqui tentando levar um pouquinho mais de conhecimento, tentando chamar a atenção daquele que necessita do nosso trabalho. Meu nome é Evaldo Mediaguiar, atuo como consultor empresarial e perito judicial. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre análise de investimentos. Eu vou narrar o caso de uma empresa em que eu prestei serviço, por questão de ética profissional não vou citar o nome, tá? mas o que, que acontece? Era um ramo de confecção. Nós tínhamos trabalhado em todas as estruturas da empresa, precificação, reorganização, criando os departamentos para que determinando seus gerentes para que a empresa se organizasse. Chegou um certo momento que o dono da empresa queria investir num barracão para aumentar a sua estrutura. Eu falei: bom, primeiro nós temos que fazer uma análise do que você quer fazer, quanto que vai te custar. Ótimo, fizemos isso. Agora eu quero saber quanto que isso vai te retornar para você. Você vai produzir mais peças? Vou. Você tem mercado para isso? É, vou ter que entrar. Opa, então se você vai ter que entrar num mercado competitivo, você sabe que você vai ter que oferecer alguma coisa em troca, que seria, talvez mesmo, bem provavelmente, condições de negócio com redução de valores. Então, de repente... A análise de investimento mostra se é viável ou não você tirar o teu dinheiro de dentro da tua empresa do fluxo de caixa para jogar no investimento e depois esse investimento não dá o retorno necessário. E aí você vai ver que aumentou o custo, você não consegue subir tuas vendas, e automaticamente você reduziu a tua margem de lucro, tá lucro líquido. Então isso é muito importante. Será que a empresa tem capacidade de pagamento para assumir um compromisso? De, de investimento, então isso é o que tem que ser analisado, não pode fazer as cegas e nem no achismo. Estamos aqui para isso daí, estou à disposição, entre em contato com a gente, nos busque mais informações e a gente pode trocar umas ideias.